Eita, não vai ter que escalar o bagulho, é isso? E que viagem, mano, não vai ter que escalar... Como é, como é, como é? Não entendi como é que não vai subir essa parada aí, mano. Não entendi não, mano. Três dias depois... Ah, beleza, beleza, beleza. Tem que apertar R2 aqui, rapaziada deu certo não tava lendo nenhum, não tava enxergando. Aê, mano, que louco, olha o gráfico, mano. Nunca vi umas plantas se mexendo assim. Mano, isso que eu mais me mirei no, foi no.. Foi nas plantas, tá ligado? Essa daí, ó. É a menina aí que fugiu ela, do negócio, you lá do negócio lá da guerra. Shoot me? Ih, caramba, tem um cara aí. Agora eu dou mais muito I'm Danny, Dá um soco leader. nele aí, mulher. Eu acho que a, esse cara aí vai acabar sendo amigo dele Dela, vai ser amigo dela. Acabar sendo amigo dela, tropa. Vou pular esse parte. Eita, pulei a parte mais importante. Que merda, hein? Caguei tudo. Beleza. Opa, consegui uma arma, tropa. You O cara deu uma arma aqui pra nós, mano. Beleza, vou falar com essa mulher aqui. Ai. I attack this archipelago with a man named Juan Cortes. He helped me build libertad from the dirt. Get down to that village and a little bit ah tá, agora é o modo livre, né, mano? Eita, cheio de munição aqui. Peguei tudo. Tô roubando tudo, tio. Beleza, agora tem que ir lá na, no pontinho vermelho, ó. Pontinho azul. Vamos aí? Não. Vamos aí. Mano, mas será que tem um carro para eu ir lá? Opa! Estamos tá com um, um fuzil aqui, hein, tropa? Eu vou guardar essa fuzil aqui, Vou correr com a pistola pra ir mais rápido. Já que nós estamos sem carro aqui, né, mano? Fazer o quê? Oh, mano, olha esse gráfico, velho, na moral, mano. O pistola está de parabéns, hein, mano? Na moral, velho, na moral, na moral, na moral. Dani, como earpiece can you hear me ouve bem? Dá pra fazer um Clara parcozinho aqui, né, mano? Vem. Agora, será que tem problema eu aparecer na rua aqui? Acho que não. Ih, caralho. Um bagulho aqui. Pegar a arma aqui é a melhor arma. Prender, mano. É tipo GTA, velho. Só que diferenciado. Fusca aqui. Ah, tá quebrado. Precisava pegar o Fusca. Mas será que eu vou ter que matar alguém aqui, velho? Hey, é novo be? local, viagem yes, don't ah, Disponível. Opa. Ih, that... carai. Ih, hey, <laughs> carai, que violência, mano. Na moral, velho. Calma aí, calma aí, eu vou pegar aqui, aqui a minha... Minha numerada aqui. Ai, é, tô me atirando, tô me atirando, tô <fixos> me Tô me atirando. Toma aí, ó. Filha da mãe. Vacilão. Tá chantando aqui, né? E caramba, fiquei preso ali. Calma aí. Toma cuidado aqui, velho. Toma cuidado aqui. Não vou me expor muito não, ó. Mano, esse que tá muito virado, velho. Na moral mesmo. O que eu tinha que fazer era salvar aquelas mulheres. Salvar aquele pessoal ali, ah, tá aqui, ó. A ver, tio. Já pensei que tinha um quartinho assim aqui pra mim. Aí tio. Mano, muito louco, rapaziada. Olha isso, vai mano, é olha que isso, que vai, tomar vai tomar banho, manho, mano, na moral. Por isso em Colômbia o cara tomando no João. Leave the bottle. Let's work for Cara, uma mano, que da hora, velho. De filme, velho. É isso. Guapo, 16. <risos> A another, war, another cantina, another ugly bartender. Juan Cortés. Eita! You away, e o jacaré mano, esse cara é muito guapo. É o guapo. A -king Lara, que so mata mano, o jacaré de chamação, velho Loucura mano, Na moral. Ei, I know you. Don't think so. yeah, I know. Tá, vou pular essa parte like aqui mano, senão não vai ficar duas horas aqui conversando. Mas beleza. Ih, caramba, já tem vandalismo aqui, mano. Já tem tiroteio aqui, velho. pistola. Vai, guapo, vai, guapo. Ih, vai matar o meu guapo aí, velho. Toma essa. Aê. Ih, caramba. Já os jacaré tá matando dinheiro ali, velho. E caramba, tô errando né, tudo velho Calma aí, calma, calma, respira Matei Calma aí, calma aí, calma aí Vai já, vai já, vai já, Haha, ah, matou o gel Toma, toma, filha da mãe Tá achando que tá na vida Ai, ah, esse amigo, amigo, cara matando geral, Ah, falar uma coisa aí, tio, tá? me matando de tag aqui. Wapo wants to be your friend, or maybe he just needs to take a dump. Only one way to find out. Wapo. Eita, já pegamos um jacaré aqui, mano. men, they break eggs for Bora rapaziada, vamos o seguir ele this. aqui, mano. Estamos seguindo tranquilo go. aqui. Plan, vamos. Ah, aqui é plan pra marcar, beleza. Entendi. Go go we going now? Entendi, fazemos uma marcação ali com a setinha ali pra o da, do lado, quer Ô tio, tu é meio so lerdo, hein, cool. mano. Unidade, mano. quero dar uma explorada, rapaziada. Vou fazer um vídeo aí, dando uma explorada aí no gráfico do, do Parcoi, mano. É bora, rapaziada. Bora, bora, bora. Militar, Por hoje o objetivo agora. Ih, caramba. Hey, hey. Last is ah, é? Já vou chegar assim, ó. Toma, na cara. Na cara. Já vou chegar na violência já. Ai, caramba. Vem por trás aqui, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, cadê os caras? Cadê os caras? Tô pegando os caras, mano. You Toma! Filha da mãe! Toma! Tá sentando ali? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, Aê. Toma! Aí agora é só pegar os negócios ali! Pra pegar os negocinhos! Pegar esse aqui também, mano! Só que não quer pegar, o outro ali não quer pegar, mano. Até porque não tá pegando. Aí agora foi. Aí lá em cima também, mano. Como é que eu em cima? Que coisa, sabe? Nice. Obviamente que é pela escada mesmo. Que beleza, calma aí. O tamanho dessa caixa, mano. Ah. Opa! Conseguiu mais uma arma aí, mano. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver a arma, calma aí. Rapaziada, eu não consegui pegar a arma não, mano. Ou dá pra pegar, não sei, mano. aí padrão, bora lá pro próximo objetivo aí. Mano. Fazer mais esse objetivo daí já era. Aí é sucesso hey, maluco. Ué, marco marquei ali, mano. Beleza. So what's oh, o cara nem podia nem para ajudar, não, não ajudou, mano. A moral, o cara desuniu, fazer tudo nessa merda. Não, olha esse gráfico, na moral, rapaz. rapaz. Caralho, foi, foi, foi, foi mal, foi mal, foi Orphan mal, foi mal, cara, foi mal. O cara ficou puto que eu atirei I'm em cima I'm dele, mano. Loucura, é. Nunca vi isso no modo história, mano. Foi eu sem querer, rapaz, não queria acertar, não, mano que é isso? cara tá com mira... Mira Laser, mano. Olha esse gráfico, na moral, mano. Eita, olha essa pontinha, mano. Na moral, mano. Melhor gráfico que eu já vi, rapaziada. Ah, tá mesmo, né? Ubisoft, né, rapaziada? Não tem o que fazer, né, mano? Ubisoft é Ubisoft. Bora lá. Bora, mano. Bora, bora, bora, mano. Não, dá mais de uma hora de jogo aqui, na moral, mano. Já dá uns 15 minutos de vez Mano, olha essa tá promoção pro tirar, cair daqui já era, hein, mano. Na moral mesmo. O cara demora pra andar, hein, mano. Já valeu, já valeu, hoje já valeu. Ok. Olha o Javali. Caramba. É, o cara é um viajante, um viajante. Não é matar o viajante, não. Quer é, cuidar tiro, é, é, uma abelha aqui, velho. Já eu vou pegar a arma aqui. Eita, caramba. O que vai acontecer, mano? the legend returns the legend needs to peace, Hefa. Who's she she was a journalist who dared call anton fascista now she's an outcast a slave for his parents Bom, boa nessa aí então se você gostou do vídeo não esquece de se inscrever aí compartilhar para algum amigo seu aí que não viu o o aí e aí já Mano, vou continuar aqui, vou continuar gravando mais vídeos aqui pra vocês. É isso aí, tamo junto. Fui.